Começa agora o mido da redação desta segunda-feira. O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, apareceu em primeiro lugar nas intenções de voto para a primeira vaga de senador na Paraíba. A apuração, feita pelo método Pesquisa e Consultoria, foi contratada pelo jornal Correio da Paraíba. De acordo com a pesquisa, Cássio tem a preferência de quase 30% do eleitorado paraibano. Falando em Cássio... O candidato também aparece em primeiro lugar no ranking de gastos com campanha eleitoral, segundo o TSE. Há 19 dias nas ruas, Cássio já gastou mais de 1 um milhão de reais. Os candidatos Luiz Couto, do PT, e Veneziano Vital do Rego, do PSB, aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Juntos, os dois já gastaram quase 1 um milhão de reais. E o governo do Estado inaugurou o Hospital do Bem na cidade de Patos. O novo serviço vai oferecer atendimento aos pacientes oncológicos, cirurgia e quimioterapia nas especialidades de urologia, mastologia, ginecologia e dermatologia. A unidade será referência para o tratamento de neoplasias no Alto Sertão Paraibano. Estes foram os destaques de hoje. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até a próxima!